Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra indicar pra vocês uns produtos maravilhosos que a gente tá utilizando aqui na clínica da Arbovita, a farmácia de manipulação, tá? Então são produtos que eu super recomendo. A gente tem aqui um serum um pós-microagulhamento, então a gente faz o procedimento e aplica o serum para paciente é, otimizar os resultados, então esse sérum tem ácido hialurônico e vitamina C e além disso ele tem um ativo que dá uma refrescância na face, tá? Outro ativo que a gente utiliza é o clear que é um clareador do verão, então a gente recomenda para o paciente para utilização em casa. Temos um pile de chocolate, que ele é maravilhoso para rejuvenescimento em manchas, temos um gloss super indicado para paciente que fez preenchimento com ácido hialurônico. Temos um, um ativo oral, tá que é rico em cafeína, uh, lecitina de soja, que é indicado para o tratamento da celulite. Então, quando a gente indica um home care para o paciente, ele otimiza os resultados de clínica. Outro produto aqui é um anti age rico em antioxidantes, bom para pacientes que estão tratando rejuvenescimento. E temos um anestésico para profissional, maravilhoso para uso em técnicas que causam dor, como por exemplo microagulhamento, tornando o procedimento super confortável. É isso, aproveitem para conhecer um pouco sobre esses produtos que eu tenho certeza que vocês vão se arrepender. Um beijo, tchau! A Arbovitae, farmácia de manipulação.